Está aberto o Mercado Medieval de Óbidos, um evento que traz festas, romarias e peregrinações numa uma verdadeira viagem à Idade Média. Vamos ao encontro da Ana Luísa Alves. Boa tarde, Ana. Esse é um dos grandes cartazes da Vila de Óbidos. Boa tarde, Dina. Eu diria que este mercado medieval é um dos grandes ex-libris aqui da Vila de Óbidos e que não se realizava há já dois anos devido à pandemia. Assim sendo é, como já temos dito em relação a uma série de eventos, o regresso há muito aguardado e devo dizer também que há pouco quando chegámos aqui a esta zona do Castelo, a fila já contava com largas dezenas de pessoas. Este mercado medieval de Óbidos é um mercado que já acontece há vários anos, aqui há pelo menos duas décadas e que conta com uma série de de associações que fazem recriações históricas, há dança, há música, como as imagens da Joana Gonçalves Almeida conseguem consegue mostrar. Aliás, é um mercado que nos leva diretamente até ao século XIII. E aproveito para perguntar a Edgar Silva, que é aqui responsável por esta parte teatral, como é que os atores fazem esta viagem no tempo? Boa tarde, anos de mais, e bem-vindos a Óbidos e este maravilhoso evento. Então, começamos pelo processo de divulgar, junto à população local, um projeto comunitário. Reunimos a juventude e com essa juventude preparamos uma formação ao longo de vários dias, onde damos então a parte recreativa para eles poderem fazer a viagem no tempo. E com essas ferramentas é fácil fazê-los apaixonar pelo mercado medieval de óbitos. Temos aqui uma série de personagens. As imagens da Joana mostram também que estamos naquele espaço que é uma novidade este ano, creio que é o mercado de lã. É o um mercado de, de lã. Uh, a ofícios criou um projeto chamado Projeto A Ovelha e de um animal só conseguimos extrair este colorido, esta dinâmica este cheiro, estes aromas e sim, isto faz relembrar os tempos medievais e fazer o público viajar no tempo com estas pessoas que são apaixonadas por este evento que nos apresenta agora uh, e pedia à Joana que viesse até aqui para nos mostrar temos aqui uma personagem, neste caso um oh, padre Claro, senhor, deixe-me fazer uma benia porque temos aqui o nosso reverendo, nosso bispo Eu, bem-será que é um homem letrado, sabe ler e escrever melhor do que eu, que só sei contar até cinco. E ele mesmo vai contar a história das honras de São Sebastião, a história de Dona Honraque e todas mais coisas muito curiosas. Como não temos tempo para tantas histórias assim, pergunte-lhe o que é que vamos aqui ter nos próximos 11 dias. A Rainha Dona Orraca pediu-me a mim, Geraldo, arcebispo de Braga, que expurgasse o pecado destas terras. Ou seja, óbitos está a ser assolada por uma grave pestilência, a peste negra mata como nunca matou estas gentes e eu como bispo venho obter, através de Deus, a purificação das almas. E daí romaria a São Sebastião, o padroeiro contra a peste. E quando é que é feita, quando é que acontece essa romaria? A romaria acontece todos os dias, pelo fim da tarde, por volta das 18h30, com o andor de São Sebastião, todas as ordens religiosas e a adoração da respectiva relíquia, o um momento alto de toda a devoção. E como é que é agora, já falando para Daniel, não tanto para o padre, mas como é que é participar no mercado destes? É uma experiência extraordinária, no sentido em que para mim também é uma novidade. No meu passado, um passado de aproximação a um seminário, Tantos anos depois, cerca de oito anos depois de assumir o papel de um bispo é um privilégio, uma honra e uma grande ironia do destino, no mínimo. Muito obrigada, Daniel. Uma das muitas figuras que aqui marca a uh, presença em mais uma edição deste mercado medieval de Óbidos. Uh, Sr. Vereador, este, este regresso era também há muito aguardado. Este é um dos muitos eventos que aqui uh, acontecem na Vila de, de Óbidos. É verdade, é verdade. Foram dois anos de interregno, de facto, e este evento, entre os outros, mas este é o mais icónico, digamos, do Conselho de Óbidos. É aquele que define aquilo que é a nossa matriz cultural. E, de facto, dois anos sem evento foi muito penoso para nós. E, de facto, estamos ansiosos e desejosos que, que este evento comece que festejamos aqui, ao fim e ao cabo, o casamento da dona Raca com o Dom Afonso. Mas é o grande foco, não é, este ano? Exatamente, dá o mote à festa. Uh, mas temos aqui grandes novidades, como tudo aquilo que já foi falado, aquela recriação histórica, porque pretendemos, acima de tudo, ser o maior evento de Portugal em termos de recriação histórica. Uh, e com isso uh, apostámos fortemente este ano na, na, nos grupos de dança, nos grupos de teatro, naquilo que é, ao fim e ao cabo, o envolvimento dos, dos visitantes, porque nós queremos que eles nos visitem, queremos que eles partilhem, das, digamos, das experiências, mas que, ao fim e ao cabo, se envolvam naquilo que é uh, o mercado, que seja, digamos, o um evento imersivo, onde a pessoa possa vir e possa vivenciar, de facto, aquilo que, que é o século XII e este casamento da Dona Horraca. E, e é entrega aliás, a Vila de Óbidos. Foi a primeira donatária da Vila de Óbidos e, e, ao fim e ao cabo, estamos aqui a fechar o casamento de Dona Urraca, apesar de Dom Afonso II, como sabem, era, era leproso e está, digamos, ali no, uh, nos arredores da vergonha, porque tem lá, digamos, que uma parte pós os proscritos. Uh, e então, mas Dona Urraca, vamos ter a oportunidade de vê-la por aí, uh, a passear, a ver, temos também o busto da Dona Urraca e acho que há aqui, ao fim acaba ao cabo, um conjunto de elementos que são muito importantes para que seja um sucesso e assim, uh, de facto, dizer que, que este evento vem com toda a força a mostrar aquilo que é o melhor que o faz. Muito obrigada. E aqui são esperadas certamente milhares de pessoas até ao próximo dia 31 de julho. São 11 dias de festa, não 10, como há pouco disse, são sim 11, entre esta quinta-feira, 21 de julho, até ao próximo dia 31. Mais adiante, neste Portugal Direto, voltamos para lhe dar a conhecer o busto de Dona Raca que está a ser construído ali junto ao castelo. Até já. Voltamos agora ao mercado medieval de Óbidos para conhecer outras curiosidades desta viagem no tempo que acontece diariamente até. 31 de julho. Voltamos à Ana Luísa Alves. Olá, Dina, boa tarde. Aliás, peço desculpa. Olá, Dina, boa tarde uma vez mais. Nós estamos uh, junto à, àquela que é uma das novidades, aquela que é uma das uh, características nova neste, neste mercado medieval de óbidos. Está aqui a ser construído, e peço à Joana Gonçalves Almeida que mostre, está aqui a ser construído o busto da dona Urraca a quem em 1211, portanto no século XIII, foi entregue a esta vila de Óbidos. Este é um busto que já começou a ser feito aqui pelo Carlos Oliveira há algum tempo, estava a dizer-me, já pelo menos há uma semana, e ainda vai demorar também uns dias a ser concluído. Sim, sim, sim, sim. Muito boa tarde a todo o auditório. Uh, este, bu este busto em si começou a ser construído no, no, no início da... da da semana passada. Aquilo que eu prevejo em termos de plano de trabalho é que a obra irá ficar finalizada até ao final do mês de agosto. E, portanto, vai continuar aqui a trabalhar mesmo depois de concluída a feira? Sim. É, vou, vou, vou, vou estar a trabalhar todos os dias cá no período de, do mercado medieval e depois no período que se segue. Toda esta obra foi pensada para ficar aqui edificada. Está a ser construída com técnicas ancestrais, está a ser construída com barro e palha, depois leva uma argila preparada com, com umas areias para a fortalecer e na camada final vai levar o mesmo barro misturado com, com bosta de vaca e óleos naturais, para depois ele fazer um isolamento dele próprio e, e durar o máximo de tempo possível. E pedia-lhe agora que nos mostrasse uh, aquela que foi a sua inspiração, e pedia à Joana uh, que mostrasse aqui também aquela que foi de algum modo a inspiração, não é, para fazer claro, este busto? Claro, claro. Claro, eu numa primeira fase faço sempre a maquete do trabalho, portanto esta, esta mesma maqueta quem vier à, à Feira Medieval pode adquirir que eu tenho réplicas à venda uh, e, e depois eu, eu faço sempre a ampliação do projeto para a escala real, eu, eu penso que há pouco não disse, mas isto vai ficar com, esta obra vai ficar com 2,80m de altura e vai levar aproximadamente 3 toneladas de barro. Já passaram este esta semana, as duas quase as duas, deve ter aí 1800, 1900 quilos em de água. Em que é que se inspira? Para, em que é que se inspirou aliás para eu fazer aqui, esta... Eu, eu, aqui tive, eu aqui tive a ajuda da, da excelente equipa da Óbites Criativa, não só na parte de, de, de pesquisa e de, de elementos para eu poder criar a parte toda ela, estética e plástica, mas já agora também aproveito tive uma excelente equipa de, de, de carpinteiros e, e de todo o apoio da Óbites Criativa em que eu ressalvo o caso do, do Marco Dias e do João Santos, que foram excelentes colaboradores. Não é uma obra só feita por mim, é uma excelente equipa. Muito obrigada, muito obrigado, Carlos. Em continuação, aqui de bom trabalho muito na criação deste busto. Este mercado medieval de Óbidos tem como tema este ano festas, rumarias e peregrinações. Conta aqui com uma série de associações, como vimos há pouco, que fazem estas recriações históricas. Temos também uma série de mercadores, grupos de música, dança, tudo aquilo que já pudemos ver em intervenções passadas e podemos ver também que há muita gente que opta por vir aqui, até óbidos uh, caracterizados, estes fatos também estão disponíveis aqui e pode dizer-se que realmente permitem uh, que, a, que os visitantes entrem no espírito de uh, maneira diferente. Boa tarde, aqui em direto para a RTP. Boa tarde. É a primeira vez que aqui vem? Sim, sim, por acaso é. Mas já tinha conhecimento desta feira? Sim, já tinha querido vir antes, mas não, nunca aconteceu, então vim este ano. E o que é que está a achar até agora? Muito bom, ainda não tivemos a oportunidade de ver os espetáculos, ainda, alguns ainda não começaram, mas estou a muito até agora. O que é que destacaria, o que é que chamou a atenção desde que chegou? A música, a música é, é o que chama mais a atenção, sim. sim. Obrigada, obrigado informação aqui de, de bom passeio. Boa tarde, hi. Boa tarde. You speak English? Uh, English e um pouco de português. Um pouco de português. O que é que está a achar, está a gostar desta feira? Ah sim, é muito bem. Gostamos com crianças também. É a primeira vez? Ah, na obviamente não, mas na fera sim. Muito obrigada. Muitas pessoas vêm aqui pela primeira vez. Boa tarde, em direto para, para a RTP. Já costuma vir aqui ao mercado de óbito ao medieval? Não, não, não é a primeira vez. O que é que eu trouxe desta vez? A curiosidade? É o meu filho, o meu filho é que me trouxeram aqui. O que é que está a achar? Oh, gostado, estou a gostar de ver isto. Já venho com dificuldade, mas a agarrar a muletazinha, mas ainda cá vem. E aqui é em relação... E a... E aqui em relação ao filho está a gostar? Sim, estou. Estou Sempre me interessei muito pela por história, portanto ver aqui presenciar isto é sempre, é sempre ótimo. Muito obrigada, esta é realmente como se fosse uma aula de história ao ar livre e podemos ver que as pessoas que passam por nós vestidas a rigor nos levam realmente como se estivéssemos aliás dentro de um manual de história muitos daqueles que já estudámos em tempos. Festas, rumarias e peregrinações, há todo um plano de festividades alinhado entre esta quinta-feira, 21 de julho, e o próximo domingo, 31 de julho. Nestes 11 dias decorre mais uma edição aqui do Mercado Medieval de Óbidos junto ao Castelo. Muito obrigada Ana Luísa Alves, é uma sugestão que fica para quem quiser visitar.